Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de Days Gone pra vocês aqui no canal Voltamos com a série Days Gone galera, o seguinte Aqui a gente tá no acampamento do Iron Mike A gente vai fazer uma missão pra ele aqui pessoal, beleza? Deixa eu só aqui ir até o cara aqui Que vai... Na verdade é a mulher aqui né Que vai passar a missão pra gente Vamos ver o que ela vai falar Digo... E aí? Tá tudo bem? O que é que foi? Ah, na verdade não foi por isso que eu vim. OK. Passei para ver se você precisava de alguma coisa para a enfermaria. É, na verdade tá faltando tudo. Quer dizer, nós precisamos de mais remédios, curativos esterilizados, instrumentos. Ah. Aqui. Hum. Uma faca de amputação. É, era usada por médicos na guerra civil para fazer operações no campo. Operações? É, quando eles não tinham anestesia ou laudano. Ah, eu anotei onde você pode encontrar uma. <risos> é um panfleto do centro de visitas do Campo Sherman. É, Campo tá. Sherman. Aquele lugar está lotado de frenéticos. Eu vou ver o que eu consigo. Tá, é, diga. De... Obrigada. Galera, aqui a gente... Na verdade, a gente acabou fazendo é, um acordo com o Iron Mike para ele poder ajudar o Buzzer, porque o Buzzer tava muito ferido, tá ligado? É, eu até gravei o vídeo que eu trouxe o Buzzer pra cá, galera, mas acabou dando um problema na gravação e acabei perdendo, velho, a gravação, beleza? Mas é basicamente isso. O com se aliou novamente ao Iron Mike e queria matar eles. E agora ele vai fazer algum serviço pro Iron Mike até o Buzzer ficar bem. Que a gente possa... É, Aceita eu aceito nossos rádios, ótimo, olha, eu vou tentar te ajudar a descobrir o máximo sobre essa menina. Sara Whittaker. Pega, pega. Boa. Sara Whittaker, eu coloquei bem, ela no teu helicóptero aquela bem. noite aqui. Bem-vindo, então. Toma. Como assim? Sarah Wicca. Eu coloquei ela no teu helicóptero Muito aquela bom. noite aqui. Tá bom, tá bom, eu sei, ok. Mas, primeiro, Vamos seguir a viagem, você precisa fazer uma coisa pra mim. Que você não tem nada aqui? Peraí, como que é? Que você quer alguma coisa de ficar? mim? Olha, tem um visor digital no seu rádio. Eu vou te mandar uma mensagem codificada. Coordenadas. Me encontra nesse local. O oh, Brian, que merda é essa? Só me encontra lá. Eu vou estar rodeado de soldados da Nero, igual antes. Não deixe eles te verem. Desligo. Deixo eu... não consigo pegar mais. Ah, não acredito nisso. Tem que fabricar aqui um taco. Aí, beleza. Vamos lá então, né? Vamos seguir, galera. Demorou. Vai estar tá cheio de frenético no lugar, velho. Certeza. Nossa! Estamos ferrados. Vai descendo, agora vai começar a ter mais frenéticos ainda. Campo Sherman, tô chegando. É, yeah, garoto. Ah, de verdade, tomar. preciso terminar de queimar esses ninhos. Ah, apesar que eu um tô tranquilo, meu Deus. eu acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. Fechou. Vamos ver aqui. Nossa, aqui vai ser Zika, hein, mano. Vai estar cheio de frenéticos. Tá aqui. Onde eu tenho que ir, cara? Objetivo opcional, elimine todos os ninhos. Tá, mas eu não quero os ninhos. Apesar que eu... Não é aqui, não... Acho que eu vou ter que subir na moto. Centro de visitantes. Preciso achar um jeito de entrar. Deve ter um menino por perto. Oh, que fedor. Velho, deixa eu pegar pedra. Acabei. Preciso disso. Vou pegar uns copos Vamos lá, mano. Como é que eu entro nesse lugar, velho? Será que eu tenho que ligar alguma coisa aqui? Caramba! Ok, cara, mas que saco, Eu não consigo ligar esse negócio aqui. Eu subir aqui, cara. Tá, uma garrafa tá aqui. Имор. Дай, hey. Лагаро, магаи. Катта! А filha da mãe. Agora você já era Agora eu tenho que pegar aquele taco de beisebol lá Boa Será que eu vou ter que entrar aqui Pegar aquele taco de beisebol Onde que estava? Ele tá? ali. Ah, que é isso? Ah, meu Deus. Tem que ir. Isso. Fabrica. Boa. Essa daqui é uma porta. Cara, como que eu faço aqui agora? aberta cara, eu tenho que entrar ali que eu consigo entender isso, entendeu? Boa pra mim pular ali, cara. Como é que eu vou entrar? Que <risos> porcaria, velho. Eu vou conseguir subir nesse negócio, então aqui não dá. Já ah, era, ah, é. acabei com você. Ah, filha da mãe. Pô, tem uns que é bruto mesmo pra pegar eles. Cara, eu vou ter que fazer uns molotov. Ah, Era esse já era. Esses ninhos primeiro, mano? Saco, velho. Descobrir o que tem que fazer lá de boa Em direção à moto lá Eu tinha morrido galera, por isso Mas agora eu já descobri. Já pegar isso daqui bem quietinha. Já era. Vou pegar a besta aqui, ó. Besta também dá certo, eu acho. Deixa eu tentar. Agora sim. Agora eu achei. Agora já era. Agora é só a gente pegar isso aqui E sair fora bem de boa. Senta. Aqui embaixo. Não sobrou muito. Esse lugar já foi bem vasculhado. Aí garoto. Agora a gente achou a faca. Faca de amputação, é essa. Galera, eu eu vou reduzir um pouco o vídeo beleza? Porque eu demorei pra caramba Pra saber que era ali, velho. Então eu não vou. Ah, vou, você pela porta ali mesmo, velho. Ah, não vou ficar. Será que tem frenético aqui? Ah <sighs> Não é necessário neste momento. Deixa eu ver se não tem nada aqui né, que dê pra mim usar. Não. Não, também que... um vazar. Aí galera, vamos lá levar a taquinha Ed, de adaptação pro Bowser. Que queria. Ah, obrigado, Tio. Você Bora. não tem mais ideia do quanto a gente precisa disso. Não foi nada. Vamos fazer tudo Nossa, cara! reduzi pra caramba, isso assim. Vai ficar muito bom. Demorei demais pra achar essa faca, cara. Precisava de todo esse tempo, mas... Não sabia, né? <risos> ok. Deixa eu ver se dá pra ir fabricar. Dá, que ainda tem. Boa. Deixa eu ver se eu tenho combustível aqui. Ah, acredito que tenha, né? Posto. Posto e combustível sempre tem, né, velho? Boa, aqui, okay. ó. Ok. acho de pregos. Ah, só a porta. Só não achei combustível, velho. Pô, geralmente aqui sempre tem combustível. Bom, vamos ter que rodar, então, né? Até encontrarmos um combustível. Vamos lá, então. Não, não Demorou? Vamos lá, vamos lá. Nossa. Caramba, que porrada. Deixa eu ver, talvez tenha suprimentos aqui. Não. Nada que podemos usar. assim já era seu frenético safado Chegando, é aquele vagabundo. Abre o portão. Nossa, minha moto tá ferrada, velho. Caramba, tem que consertar ela. Ah, não tá muito ruim, ok, né? Vamos entregar então, finalizar a missão aqui, pessoal. Vamos ajudar o Buzzer, né, cara? Nosso amigo aí? aí de todas oh, as jornadas. Essa é a faca que você queria. Muitíssimo obrigada. Como o Buzzer tá? Campo de Sharman está lotado. Mereça a nossa comida, 13%. Objetivo: se eu trabalhar no acampamento, vão deixar o Buzzer ficar. Ok Fechou, galera Galera, mas era isso daí O vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza é, Muito obrigado se você assistiu até o final Cara Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal Dá aquele like pra ajudar a gente aí Comenta o que você tá achando dessa série aqui no canal Se você quer que ela continue Porque é muito importante essa interação com vocês, beleza E galera, se quiser me segue nas redes sociais Que estão passando aqui embaixo, mano que, inclusive no Instagram, no Instagram lá, eu sempre tô respondendo, eu sempre tô conversando com a galera, então se quiser falar comigo, quer mandar alguma coisa, uma sugestão, alguma coisa, manda no Instagram lá, que eu vou te responder assim que possível, beleza, galera? Eu vou indo nessa, valeu pela sua presença mesmo, e falou, fui!